Olá, boa tarde, bem-vindo aos dias de jardim. O meu nome é Eduardo e vou estar convosco hoje e nos próximos dois dias. Hoje com uma aula sobre como escolher o corta-relva para o meu jardim. Para isso, hoje temos aqui o Sérgio, que é um colega da loja de Alfragido, que nos vai ensinar a usar e a escolher o nosso corta -relvas. Boa tarde Sérgio, obrigado por Olá a todos, obrigado Eduardo. Hoje vamos ajudar-vos a escolher o corta ideal para o vosso jardim. Temos aqui três uh, equipamentos diferentes, um elétrico, uma bateria e outra gasolina. E vamos tentar ajudar-vos, quantas as, as perguntas que vocês têm, as dúvidas, uh, para vocês terem um corte ideal para o que precisam. Eduardo, posso começar? Força, Sérgio! <risos> Primeiro equipamento, temos aqui um equipamento da bateria, adequado para áreas até 400 desculpa, metros. Desculpa, peço desculpa, Sérgio. Um... O que é que consideras mais importante, antes de falarmos um bocadinho dos corta-relvas, uhum. acho que devemos falar, se calhar, um bocadinho da, da relva, por exemplo, Sim. porque, se calhar, nem todos os corta-relvas se adaptam a todo Exatamente. tipo de relva. Tens toda a dar razão. Primeiramente, temos três perguntas importantes para o cliente nos ajudar uh, no corta-relvas que, que precisa: primeiro, a área que tem para cortar, segundo, o tipo de relva que tem para cortar, e terceiro, se é um, um terreno com inclinação ou não. São as principais dúvidas, digamos, que os clientes quando... nós temos para poder ajudar o cliente. Quando falas num tipo de relva, referes-te a quê? Se é uma relva, por exemplo, uma relva tipo inglesa, que é uma relva fininha, uma relva esteticamente muito bonita, ou por exemplo um Skull que é uma, relva, uma mistura de relva com erva, que é para o corte é diferente. Tem que ser um equipamento com uma potência já razoável. Ótimo. E em relação ao terreno, o que é que podes... O terreno, se tiver um terreno inclinado, aconselhamos já um equipamento de ação. Porquê? Contra ação vai ajudar o cliente a não ter que fazer esforço uh, e basicamente o corte de arroz faz o trabalho quase sozinho. Quer dizer que temos um leque de, de oferta para os nossos clientes de acordo com o tipo de, de terreno e de relva? Temos um leque vasto para o nosso cliente, para o cliente, Uh, compro, digamos, consoante o, o, o treino que sede. tem. Muito bem. Pronto, então, quis falar há pouco do corta-relvas da bateria? Exatamente. Da Dentro do, da nossa gama, temos este equipamento a bateria, um uh, equipamento aconselhado é até, como eu disse para áreas, até 400 metros quadrados, mas já não, não convém. Grandes vantagens: não tem cabo elétrico, é um equipamento autónomo, não, precisa, não precisamos andar com cabos atrás. Ótimo. A pequena desvantagem, digamos, é a autonomia da bateria. Nós aconselhamos também, se o cliente puder, ter duas baterias. Para quando estiver a fazer o trabalho, o corte, digamos, não fique o trabalho a meio. Assim, com duas baterias, garantidamente, que faz o, o, o trabalho sem, sem complicações. Equipamento, como é que ele se liga? Simples, esta chave, temos que encaixar aqui esta chave, fundamental, para ligar, carregamos nesta patilha neste botão e neste caso ao contrário, assim, feito, promenores, temos aqui o cesto, par de colha de erva, um cesto com capacidade de 30, 35 litros, largura corte deste equipamento 36 cm, portanto é uma largura razoável para uma área de até 400 metros quadrados, promenores, corta relva com três rodas, a roda da frente, Conseguimos manobrar para que seja mais fácil o corte da, da, do terreno que, que o cliente tem. Quer dizer que se calhar se tivermos um, muitas árvores ou arbustas, se calhar o ideal é mesmo Exatamente. este tipo de corta-relda. Ajuda, uh, jardins que tenham, por exemplo, um caminho uh, que não seja linear, este equipamento é o ideal. Uh, tem aqui também de lado esta patilha vermelha, que é para podermos nivelar a altura de corte. Temos também aqui... E quantas alturas de corte tem mais ou menos um corta-relas só? Cinco, seis, depende do corta-relas, mas okay. por volta de, de, de, de, de, desse, desse número de alturas. Tem aqui também estas patilhas para poder nivelar depois a altura aqui do, do, da pega. Para se tornar mais cómodo ao utilizador, Exatamente, é? mais cómodo, mais ergonómico, dependendo dos clientes que, que, que usam. Uh, como eu disse... E são máquinas pesadas? Não, uma máquina muito levezinha uma máquina fácil de manobrar, uma máquina que, em termos de ruído, não faz quase barulho. De resto, tem também... Acho que, em princípio, estão as características se... de quase todas descritas. A bateria, onde é que se coloca seja. a bateria na máquina? Exatamente, Eu queria passar a seguir. Bateria, temos aqui uma bateria de 40 volts, 5 amperes. Bateria, só esta bateria que funciona ah. neste equipamento. A bateria introduz-se aqui. Tem aqui esta patilhazinha segurança, e depois introduz a bateria. Para a bateria temos dois tipos de carregadores. Temos o carregador rápido, que é este aqui, que a bateria carrega em 60 minutos. E temos o segundo carregador, mais normal, que carrega a bateria em 120 minutos. Diz uma coisa, a bateria, só temos este modelo, temos mais alguma bateria com mais amperagem? Não, esta bateria é a única que funciona aqui só com este estampéres. Temos outro equipamento a bateria, também da nossa marca, mas que utiliza uma bateria de 20V. 20. E esta funciona com uma de 40 Alguma forma de vermos se a bateria está carregada? Sim, quando o carregador, aqui de lado, indica, não, não, não sei se é visível para o cliente lá em casa, mas aqui de lado consegue, quando estiver carregado, fica verde, digamos, e está pronto para voltar a utilizar. Não sei se queres mostrar melhor a, a bateria a, aos tirar. nossos clientes é a bateria. já vi que é simples de tirar. É. Tem uma Temos a patilhazinha tiramos, tiramos, tem aqui para vermos o nível da, da bateria, neste caso está quase completa. Para voltarmos a encaixar, está aqui a bateria. Para voltarmos a encaixar é só chegar aqui. Introduzir a patilha dá um estalinho para indicar que a bateria está bem instalada e que podemos passar a. Então, estás a dizer que isto é uma máquina para áreas relativamente pequenas, uhum. áreas em que tenha, se calhar, algumas árvores ou caminhos. Exatamente, facilita, é mais... como só tem três rodas, não é? Vai uhum. facilitar o movimentar da máquina no Exatamente. jardim. E é leve, quer dizer que Levezinho. praticamente qualquer pessoa consegue usar esta máquina. Sim, esta, como eu disse, esta bateria, pelo, pelo peso que tem, esta bateria, este equipamento, pelo peso que tem, pelo fácil de manobrar, qualquer pessoa consegue usar no seu jardim. Muito bem, Sérgio. Uh, a seguir, passamos para o modelo elétrico. Também, temos, dentro dos elétricos, temos várias, várias potências. Este, neste caso, tem 1200 watts. É um equipamento também aconselhado para 4, até 400 metros quadrados. É um equipamento que tem um cesto de 30 litros, uma largura de corte de 33 cm, inferior a este. Este tem uma largura de 36, este de 33. Tem um sistema aqui de lado, como disse, o edge cut, que é para se aproximar o mais, o mais possível de, se tivermos um muro, por exemplo. Para, oh. hum, para digamos, cortar ao máximo. Ótimo, estás-me a dizer então que ela consegue cortar a relva o mais junto possível com a unha, a um muro. E a exatamente. A parede da casa. Esse sistema, é este, este extra, digamos, é mesmo para isso. Ótimo. Porque se não for possível, se por exemplo, se um equipamento este que não tem esta, este extra, o que é que tem que fazer? O cliente normalmente tem que comprar um aparador. Nós também temos aqui um aparador, como o Eduardo pode mostrar. Um operador, basicamente, é um complementar um corta-relvas. áreas que o corta-relvas não, não, não chega, digamos que a lâmina não, não consegue chegar, junta muros, uh, ou, ou até alguns juntas clientes, junta às árvores. árvores. Uh, esse equipamento é o ideal para, para, para cortar, Este nesse caso é um equipamento de 500W, já tem uma potência razoável, já, já consegue o cliente, uh, digamos, cortar o, o, a relva que tem, 100%, sem ficar nada para trás. Então, estás a dizer que é sempre importante, além do corta-relvas, o cliente adquirir sempre um aparador Um aparador. É fundamental, porque mesmo este, o edgecut, não corta a 100% junto à parede. Corta mais que este equipamento, mas não na totalidade. Portanto, o aparador é essencial para o cliente ficar com, com o seu jardim completamente cortado, a área que precisa. Muito bem. Um, este, este elétrico, falaste-me da paquiaia? É um, um equipamento que é considerado para até 400 metros quadrados. Que é idêntico a este. É idêntico a este. O, com a inconveniente... De ter um cabo atrás. Pois. Tem que comprar uma extensão específica para exterior. Uh, para, para, para ligar, o procedimento é idêntico. Carrega no botão e nessa patilha vermelha. Como o Eduardo pode, pode, pode mostrar. Uh, é um equipamento que um, tem a vantagem, lá está, de... Não tem uma bateria portanto não tem o problema de estar a meio, problema não, a questão de, de, de estar a meio e poder uh, faltar um bocadinho para cortar, né? o elétrico não, não tem esse problema, tem só a desvantagem de andar com o com... cabo atrás. Ok, Sérgio, então Estamos só o um segundo, tenho aqui uma questão de um cliente. Hum... Bateria é cómodo, mas os da gasolina não são mais fortes? Os da gasolina são mais fortes. Também depende. Eu penso que aqui a questão estará muito a ver com a, com a, a liberdade de usar, porque este já sabemos que temos que usar um cabo uhum. e esse e o outro não temos que usar um cabo. Exatamente. Portanto, a questão será se cá um bocado por aqui, se, a bateria é mais cómodo? Não é? é mais cómodo. Mas uh, os da gasolina não são mais fortes? É a gasolina Tem ver. equipamentos a gasolina, não é? Que, tem, que são, digamos, nós a bateria temos dois equipamentos, dentro da gama a gasolina nós temos inúmeras inúmeros equipamentos com, com, com, com a potência, assim, comparando com o que nós temos aqui exposto, um equipamento de 190 centímetros cúbicos, é diferente do que ter um um, um equipamento da bateria. Mas também este equipamento, já dá para mar, é até 1500 metros quadrados, uh, e este é para apenas 400 metros quadrados. Muito bem. Também, se um cliente tiver 200 metros quadrados de relva, nós não o proibimos de de, de cortar um de comprar um de relvas a gasolina. Nós, consoante o, o cliente, nós ajustamos à estamos exatamente a necessidade. Porque, se calhar, com uma potência maior, com menos corta-relvas, até com uma largura de corte maior, vai fazer o serviço em menor tempo. Isso também é uma vantagem. Ok, então estamos a falar de um corta-relvas a gasolina, correto? Uhum. Com mais potência, mais largura de corte. Exatamente. E o um, que é que me podes Só um por menor, desculpa. Apresentar. No elétrico, esqueci-me só de enumerar aqui um aspecto. Para, para nivelar a uh, uh, altura de corte, neste corta-relvas, é, dif é diferente. Este não tem uma patilha, como este aqui, e então temos que, por baixo, consegue... tem aqui a altura, temos que puxar o ferro para dentro, digamos, ele tem neste caso, este equipamento tem três alturas de corte diferentes. É só isto. Exatamente. Tanto para o elétrico como a bateria, o que é que precisa em termos de manutenção? No final de cada utilização, Uh, digamos, limpar só a parte de baixo, onde a relva fica acumulada para, para depois seco e depois completamente de poder danificar. Hum, que tipo de material é que aconselhas para a limpeza? A limpeza basta uh, com, com, com uma mangueira, depois de, de, de utilizar. Uh, temos também aqui o, o produto mas para lubrificar, tanto um como o outro, mesmo no gasolina, quando está uh, uh, antes de usar. Convém pôr um bocado okay. WD-40. Ajuda sempre. Muito bem. Um... Se calhar o ideal também é uh, usar sempre umas luvas, não é? Exatamente. Nunca fazer uma manutenção nem, com as, nem sem luvas, nem com ele ligado à tomada, não é? Exatamente. Não. Nunca. Desligar sempre, só depois fazer a limpeza do, do equipamento. Muito bem. Uh, as luvas, qualquer equipamento, qualquer, digamos... Uh, equipamento de jardim, seja corta-relvas, uh, seja uma, uma, uma motosserra, um aparador, convém utilizar umas luvas. Torna-se mais ergonómico para, para a utilização. Neste caso, estes, estes, estas luvas são mesmo específicas para, para, para motorizar. E são da marca da casa? São da marca da marca casa, do... que garante qualidade. Pronto, então, se calhar falávamos agora um bocadinho desse, desse monstro que está aí. Exatamente. Temos aqui corta-relvas a gasolina. Um corta-relvas, grandes vantagens do corta-relvas a gasolina, talvez para, este, para estes modelos elétricos. Tem, uma tra tem tração. Quando falamos há bocado do se o terreno do... era nivelado ou não, um equipamento com tração ajuda muito nesses casos. Um equipamento que basicamente nós só temos que conduzir, não temos que empurrar, como acontece nestes equipamentos. Tem um cesto de recolha já com maior capacidade, com esse, tem um cesto já com 70 litros de capacidade. Uh, para uh, nivelar a altura é aqui de lá que é muito mais cómodo é mais, muito prático. mais cómodo, exatamente do que neste caso que é esse, esse primeiro equipamento elétrico que, que mostramos muito importante aqui para colocar o óleo do motor o óleo que nós aconselhamos temos aqui este óleo da Macula o óleo específico para o motor de corta t relvas de 4 tempos Aqui deste lado, colocamos o combustível, gasolina 95, simples, colocamos aqui, aqui de lado temos o filtro, que convém limpar também, convém limpar ao fim das primeiras 25 horas de utilização, o e se calhar também. limpar com mais frequência, porque, porque a relva acaba por secar Exatamente. e fica ficar aí depositada. O óleo, esqueci-me de dizer, o óleo convém mudar ao fim das primeiras 5 horas de utilização e depois de 25 a 25 horas. Todos os nossos equipamentos nas, instru nas instruções dizem de quanto é quanto tempo deve trocar o óleo, deve limpar o filtro, deve limpar, uh, limpar a vela, está tudo escrito no na, manual na, de instruções. Temos diz aqui também este lado. Diz-me uma coisa, estavas a falar do óleo? Uh, não será melhor reforçar um bocadinho o tipo de óleo, porque eu vejo, na, eu estou muitas vezes na loja e reparo que há muita confusão com os óleos. É, nós temos, uhum. nós temos este óleo kit de específico, ele tem mesmo aqui o símbolo do cortar-alvas, um óleo de 4 tempos, porque equipa nós vendemos equipamentos a 4 tempos, que é este o caso onde o óleo está no, no, numa parte e gasolina noutra no e vendemos equipamentos a dois tempos onde é uma mistura, digamos, misturamos óleo com, com gasolina. gasolina. E que e, usa às vezes, um óleo diferente deste. E, exatamente, um óleo diferente. E às vezes acontece, uh, acontece os, os clientes em um erro, porque têm equipamentos que funcionam assim, então pensam que, que, que é assim e não, não é. Este é específico para para a quatro tempos, tem aqui e nós comercializamos na loja e qualquer vendedor vai aconselhar que é fundamental para, para usar. Aconselhamos também no equipamento da gasolina o uso de tampões. Um equipamento da gasolina já o ruído é maior, é superior, convém utilizar uns tampões para comodidade, exatamente. As luvas também fundamental, sempre. Ainda mais neste equipamento do que neste elétrico porque a pressão é maior. Temos aqui também este equipamento. Tem uma vantagem em relação a esses, que é o mulching. Aqui, para que serve o mulching? Quando estamos a cortar a relva, digamos, não pode... quando estamos a cortar uma relva que já tem 2 palmos de altura, não podemos fazer isso. Mas quando estamos a fazermos um corte, digamos, uma manutenção, não, não diariamente, porque a relva não se corta, mas por exemplo, duas em duas semanas, por exemplo, que é que, que ao cortar a relva? O mulching serve para quê? Para essa relva que nós cortamos vai fertilizar a relva que lá está, serve como fertilizante natural, digamos. Então usamos, estás a dizer que conseguimos com o corta relva, uhum. cortar a relva exatamente. e usar essa mesma relva para adubar o e nosso. Exatamente. Jardim. Espetacular. Mas hum, explica-me qual é a diferença entre o corte normal e o corte multi. O uh, corte normal, nós por exemplo, estamos a cortar a relva, não é? Ela vem para este cesto. Quando estamos a almuxing, temos que introduzir aqui uma tampa. Nós temos aqui dentro. Introduzimos ah, okay. esta tampa e a, a, a relva, digamos, o que nós cortamos sai por aqui. E então ele vai estar a adubar a relva. Isto também convém fazer quando a nossa relva está bem tratada. Se uma relva que não estiver bem tratada e estamos depois a adubar com, com a relva que não está bem, não é o ideal. E o, o mulching, portanto, deve-se usar com frequência, uma vez por é ano, sim. todos os meses? Uh, uh, todos os meses, pode ser, depende, como eu disse, como é que está a relva. A relva deve ser adubada duas vezes por ano, na primavera e antes do inverno. Portanto, se tivermos neste caso, estamos a adubar a relva, como, como falamos, pode, podemos fazer também duas vezes por ano, eu eu, eu o bastante para a relva ficar em condições, digamos. Muito bem. Uhum, manutenção? Manutenção dessa, do, do, do, do corta relvas a gasolina. Óleo, como nós falamos. Normalmente mudar ao fim das primeiras 5 horas de utilização e depois 25 e 25. No fim de cada utilização, lavar. Nós temos aqui uma, um, um engate rápido para uma mangueira onde nós encaixamos a mangueira ligamos só a lâmina e não a tração para ele com a lâmina fazer a lavagem automaticamente e ficamos com o equipamento pronto para a utilização. Muito bem, antes de avançar, só tenho aqui mais uma, uma questão de uma cliente que pergunta qual é a quantidade de gasolina que é possível colocar. É assim, o depósito leva cerca de 600 ml, este depósito. Mas pode variar, se calhar, entre equipamentos. Pode variar entre equipamentos. Tem equipamentos mais profissionais, digamos, com áreas maiores, que já levam um bocadinho mais de gasolina. Muito uhum. vamos a falar então da manutenção, falámos do óleo. Uhum. Uhum. Lâmina, é preciso fazer alguma coisa à lâmina? A lâmina uh, convém uh, fiar para, para manter sempre um, um, um corte fácil, digamos, porque senão, se estamos a cortar a carrova, ela não, não está bem enfiada. Vamos demorar mais, o corte não vai ser tão perfeito. Uh, e se, se chegar ao caso em que a lâmina já não, já não corta, nós temos também lâminas de substituição para todos os nossos equipamentos. Muito bem. Um, e e tem mais alguma coisa de manutenção que seja importante o cliente fazer? É assim: se for um equipamento, a gasolina, se for um, um, o caso, uma pessoa que corta a relva de 6 em seis meses, por exemplo. Quando corta a relva, convém tirar a gasolina, não deixar a gasolina dentro do equipamento. Deixa a gasolina dentro do equipamento, se for uma, uma, um corte, digamos, faz mensalmente, dois em dois meses no máximo, se, por exemplo, cortar duas vezes por ano, convém tirar a gasolina, não deixar a gasolina dentro do equipamento. Nós temos umas bombas manuais, comercializamos, tira, tira a gasolina Muito e está pronto. Eu vi que a maior parte das, das máquinas, aqui os braços, são todos amovíveis. Correto. Isto é ótimo para guardar, não é? Conseguimos... Exatamente. Mesmo a gasolina, que parece muito grande, nós temos aqui de lado, é de... alargamos um bocadinho e viramos para baixo. Para podermos arrumar uma garagem, num abrigo exterior, onde pudermos. Pois este equipamento devem estar sempre protegidos, não deixar à chuva. Muito não bem sempre estarem resguardados. Temos aqui mais uma questão de uma, de uma cliente que pergunta que para um, para um quintal com relevado de uma área mais ou menos 100 metros quadrados, qual dos três aconselhamos Para 100 metros quadrados, se calhar em termos de, de, de, de facilidade, o um equipamento da bateria. Sim. Tem a vantagem, tem uma largura de corte, por exemplo, 36 centímetros, que é excelente para 100 metros quadrados, tem também uma grande vantagem, a bateria serve não só para, para, para corta-ráveis, mas para outros equipamentos da nossa marca. Se tiver um jardim, se tiver umas cheves ou alguém dentro, pode sempre a bateria não fica-se, digamos, só para este equipamento. Consegue usar a bateria noutros equipamentos. Então, podemos fazer um investimento nesta máquina, compramos o carregador, compramos a bateria Exatamente. e podemos usar noutros equipamentos podemos para jardim. Usar. Temos aparadores a bateria, neste caso nós temos elétrico, mas temos aparadores também a bateria. Temos a corta sebes motosserras, neste caso eletro -serra. Inúmeros equipamentos da nossa marca onde na bateria é compatível. É compatível. Portanto, o um investimento na bateria não é só para este equipamento. Serve para uma gama, basta para quem tem jardins pequenos ou grandes, vai sempre precisar de mais algum equipamento. É assim, nós, uh, o futuro é mesmo a bateria, correto? O futuro é a bateria. Uh, e, um... Aconselhamos, nós, a Lua Marlá aconselha mesmo, até estamos com uma, com uma iniciativa Exatamente, de uma campanha, excelente. De uma campanha não é, com, a, com a excelente preço na, na aquisição de equipamentos que lá está compatíveis entre jardim e ferramentas Exatamente. Um, para, para o cliente conseguir... Isso também é uma grande vantagem, desculpe interromper, -te. nós temos baterias que não só dão para máquinas de jardim, mas também para máquinas de ferramentas que torna tudo mais fácil e, e é, a Lua lá está mesmo a, a fazer um esforço na, no mundo da bateria porque Exatamente. acreditamos que é o futuro da amanhã e, e estamos a incentivar os nossos clientes a comprar. Baixamos os preços, oferecemos as baterias Exatamente. e porque temos consciência de que esse é o futuro. Vai ajudar e... também no meio ambiente, sabemos Exatamente. que como está a poluição, por exemplo, e nós dos equipamentos a bateria nisso, uma grande vantagem. Muito bem, Sérgio, não sei se queres acrescentar uh, alguma coisa que tenha ficado por falar. É sim, o, o básico digamos, uh, está dito. Há sempre algumas dúvidas depois os clientes uh, surgem na, na hora, não é? Os clientes, normalmente, qualquer cliente que vai a uma loja tem sempre muitas dúvidas uh, e nós estamos lá para esclarecer dentro, dentro do que do, dos equipamentos que temos. Lá está. Temos equipamentos para todo, para todo o tipo de jardim, o que a gente precisa. Uh, relva, escorrasco, uma relva mais difícil de cortar. Uhum. Temos também, eu falei do caso da tração no equipamento da gasolina, mas nós também temos equipamentos elétricos com, com, com tração, não exclusivamente no equipamento da gasolina. Uh, temos também, como eu disse, os equipamentos a bateria que são, que são futuro e nós estamos a apostar forte. Exato. com, com de garantir também os nossos equipamentos de marca própria normalmente tem sempre 3 anos de garantia o que é excelente para o cliente damos assistência em qualquer loja uh, temos uh, peças para substituição dos nossos equipamentos portanto garantimos que o cliente não só uh, compra um, um equipamento como depois ao longo dos anos sabe que tem ali um apoio para o precisar em termos de, de substituição e reparação, reparação no que for Sérgio, muito obrigado um, damos por concluída a nossa bric-aula do IT hoje. Qualquer dúvida já sabem, disponham e nós mais tarde tentaremos esclarecer todas as dúvidas. Estamos sempre nas lojas disponíveis para atender. Sempre à vossa espera. Um, qualquer dúvida é só aparecer. e Nós estamos Sim. cá para ajudar.